Para quem nunca me assistiu ou nunca viu isso, né? o, o Ducks, os membros que tiveram o Ducks no canal, eu, eu lembro até hoje quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu fui o primeiro cliente a ter o Ducks, o Daniel Harrison foi o segundo cliente a ter o Ducks. Quase com certeza que o Kenyon Borba, Fernando Cavalcante, o Shen foi terceiro, quarto e quinto membro a ter o cartão, a Marina, a primeira mulher em Belo Horizonte, no estado de Minas, a ter o cartão, a Marina, nossa membra. É, membros, o primeiro foi no Mato Grosso, foi no nosso canal, o primeiro no Rio de Janeiro, foi o Marcelo, foi no nosso canal. É, ou seja, vários estados tiveram o primeiro cartão no nosso canal, após a divulgação. Esse, isso que vocês estão vendo na tela aí, esse cartão aqui, ó, esse aqui, esse aqui é o Eurobike Dux, tá? Esse cartão ele não tem a mesma regra do Dux. Esse cartão aqui não precisa de 50 mil para aprovar o cartão. Então olha que legal, esse cartão não é necessário uma renda de 50 mil reais, é uma renda de 20 mil ou limite de 15 mil para ter esse cartão. Deixa eu mostrar para vocês aqui, o nosso membro Black Card Luxo, é o um, meu amigo aqui, o Cláudio, deixa eu mostrar para vocês ele aqui. O Cláudio foi aprovado hoje, mais um membro Black do canal, ele foi aprovado hoje nesse cartão aí, ó. deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma atendente do BRB Card, ligou para o nosso membro Black e falou assim, senhor Cláudio, boa tarde, me chamo Jana, Jane Carla, Sou funcionário da DRB Card, identifiquei que o senhor possui um cartão é puro Black, limite de 59.200. Eu gostaria de, de, do seu OK para emitir um cartão Eurobike, Ducks Eurobike, com limite de 44.000, mantendo o Black com 15.200. OK, Janaína, OK, OK perfeito. Ou seja, o Eurobike ele não exige 50.000 de limite no cartão. Então você está vendo aqui que o nosso membro Black foi aprovado no Eurobike com 44 mil de limite. Porém, o Eurobike, ele também, se tiver que aprovar com 20 mil, ele aprova com 20 mil. Né? E a renda do Eurobike também não exige os 20 mil, como exige o Dux. Tá? Então o, o Eurobike, que é o cartão Dux, Cobrand, ele também tem os benefícios ilimitados ao Priority Pass, Dragon Pass, Lounge Key. A diferença do Eurobike para o Ducks é a pontuação de 7 e 5 pontos, que o Eurobike é 5 pontos no primeiro ano e 4 no segundo. Tá? Tirando isso, ele tem todos os benefícios que o Visa Infinite Ducks tem tradicional. Tá? A anuidade do Dux Eurobike é 1.500, porém a isenção é diferente do Dux tradicional. O Dux é 75% contra 100% e quanto o Eurobike é 50% e 100%. Ah. Ah. O que acontece? Você viu aqui que esse membro conseguiu o Eurobike dessa forma. central ligou para ele e ofereceu o Eurobike. É, com um limite inferior aos 50 e uma renda menor que 15, porque ele não tem 15 mil de renda. Esse membro não ganha 15 mil. Então, vamos supor que a renda dele seja 10 mil. Ele pegou o cartão supremo do banco com 10 mil de renda com um limite inferior a 50 mil. Tá? Então, nas lojas de Eurobike, quem, tiver aqui, quem, quem, quem vai vender um carro ou comprar um carro ou trocar de carro, seria uma forma de você ir nessas agências e pedir para o vendedor o Eurobike Visa Infinity, tá? você teria uma possibilidade de solicitar nas agências ou afiliadas da Eurobike para solicitar esse cartão, tá bom? Só para você entender como foi a mecânica aqui do Eurobike, tá? E aí você tem mais uma opção de ter um cartão Visa Infinite do BRB, tá? Bem, falando do BRB Dunks de metal, como vocês sabem, no nosso canal, no caso eu, eu sou o primeiro cliente de São Paulo, o estado de São Paulo inteiro, a ter um cartão do Visa Infinite Dux quando foi lançado. E o nosso canal foi o primeiro canal a ir numa agência, espaço, milênio, capital, é, antes, do Dux ter sido nas, antes do Dux nascer. Então, antes dele nascer em dezembro daquele do, do, ano, eu vi o, o, o nascimento do Dux, o embrião dele sendo a possibilidade de nascer o Dux naquela época. E o Ducks nasceu em março. Em março ele foi lançado lá em Brasília para os clientes convidados. Né? E em junho eu fui o cliente número um de São Paulo a ter o cartão Ducks aqui praticamente é, no estado. Né? Eu, praticamente não, eu sou o primeiro no estado. Bem, lá atrás eu já falava do Ducks para vocês, que ele era o melhor cartão do país. E desde quando eu, eu peguei o Ducks naquela época... Se vocês assistirem todos os vídeos do canal, vocês vão ouvir eu falar que o Dux é o melhor cartão do Brasil e um dos maiores do mundo. Para quem nunca me assistiu ou nunca viu isso, né? O, o Dux, os membros que tiveram o Dux no canal, eu, eu lembro até hoje quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu fui o primeiro cliente a ter o Dux. O Daniel Harrison foi o segundo cliente a ter o Dux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 após a divulgação. Então, só para vocês terem ideia, que a gente sabe do cartão desde o seu início, né, do lançamento. E, e todo mundo conseguiu o cartão Dux, não teve que comprar curso, ou comprar, é, ministrar, não sei o que, para poder ter o cartão Dux. Porque eu não trabalho assim, e o BRB sabe que eu não faço isso. Né? Cara, todos nós que tivemos o Dux, que pegamos o Dux na mão, foi baseado ao trabalho. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 350 membros Black Card Luxo no canal e mais de 12.500 membros no nosso canal. E dentre essa quantidade que eu acabei de falar para vocês, é, no Black Card Luxo, mais de 100 pessoas têm o Ducks e todo dia praticamente postam 2, 3, 4 que conseguiram o cartão. Baseado ao trabalho. E, e como que eu faço para ter esse cartão, sendo que ele é o número um do país e hoje ele é um dos maiores do mundo? Eu quero comparar para você, e eu fiz questão de fazer isso, porque às vezes eu, eu não falo a minha estratégia para depois eu ter a ideia e a estratégia para depois falar. Só para você ter uma ideia, eu tenho o um cartão American Express americano. E eu tive o Bombovoi e cancelei. É, agora o Delta. E tudo isso para mim é uma estratégia para o canal que eu sabendo o como eu faço para ter e o quanto eu gastei de energia para conseguir, eu consigo replicar para vocês de uma forma mais clara como eu consegui esse cartão, né? E eu posso falar para vocês com toda a propriedade. O Dux, ele é imbatível. Eu tenho o cartão American Express e tenho o Dux. O American Express nos Estados Unidos ele tem um poder inigualável. O Dux não consegue competir com ele lá fora. Porque o American Express ele devolve mais ou menos 1.800 dólares de volta para o cliente que usa o cartão lá. 200 dólares no Uber, 200 dólares numa aeronave, 200 dólares no hotel, 300 dólares em restaurante... Então, o American Express americano ele é poderoso lá. Aqui no Brasil, ele não tem poder algum. Ele pontua um por um. Agora, o Ducks pontua sete por um lá e cinco por um aqui. E o TPC americano te dá dois acessos priority ao, ao, ao, ao priority pass. O Ducks te dá três priori aos convidados e três programas em um único só cartão. Lounge Key, Priory e Dragon Pass. Então, quando você vê um cartão com outro e compara ele com um cartão fora do país, o Ducks tem um poder inigualável. E ele se torna um dos maiores cartões do mundo, também em comparação aos cartões que tem fora do país. E só para você ter uma ideia, é... o Ducks aqui no Brasil, além dele pontuar 3 pontos por real gasto, não curta aí, 5 pontos no dia a dia e 7 pontos fora do país, ele tem os benefícios atrelados que só o Ducks tem. E logo mais, o Ducks terá um outro benefício, que eu, foi pedido para mim não divulgar, então eu tenho que segurar isso, mas segundo o presidente do BRB, lá no aeroporto de Congonhas, nós teremos um benefício plus que o Ducks terá lá em Congonhas também. Então, o cartão Dunks ele não para de trazer novidades e evoluindo o que vai acontecer com o cartão. E, e é um cartão que, se você estivesse na mão do Bradesco, o Bradesco exigiria essas regras para ter o Eterno. 100 mil, praticamente, de, de limite, ou a renda atrelada a 20 mil ao Bradesco e a reciprocidade. Se fosse na mão do Banco Brasil, é impossível de ter esse cartão, porque o Banco Brasil exige 4 milhões para ter o cartão a ah, Eterno né se for na mão do Santander é pior ainda que o Santander exige 5 milhões ou mais para ter o América Express então a gente vê que o Ducks na mão do BRB ele é mais flexível e como eu consigo esse cartão cara reciprocidade se você abrir pelo aplicativo mobile igual eu mostrei para vocês que agora esse aplicativo do BRB você vai baixar o aplicativo BRB mobile abrir uma conta e nesse aplicativo do BRB vai abrir essa imagem do aplicativo na tela azul. Aqui embaixo vai abrir para você a opção abra a conta. E nessa conta aqui, ó, você vai clicar aqui em abrir a sua conta do BRB Mobile. Abriu a sua conta BRB Mobile? Você vai em menos de uma hora, uma hora e, ou uma hora e meia, no máximo duas. Mas a galera vai ser aprovado em menos de uma hora. Você vai ser aprovado na conta do BRB. Se você tiver uma análise é, recíproca da Serasa Experian para com o BRB do seu perfil de relacionamento, o BRB vai te aprovar uma conta e já de cara alguns limites. É muito comum você ver aqui no canal, os membros do canal serem aprovados no BRB, 30 mil no Visa Infinity, 18 mil no Visa Infinity, 44 mil no Visa Infinity e passar alguns meses estar tá, com o Ducks na mão. Então, se o seu score é bom junto à Serasa, a renda presumida que eles vão buscar, vão te aprovar uma conta já com limite pré-aprovado. O que falta para você, então, que abriu uma conta pelo aplicativo digital do BRB? Se relacionar com o gerente. Se relacionar com o gerente. E não escolher qualquer agência. Escolha a agência que tem a, aquela, aquele caminho que vai fazer com que você, se precisar ir até a agência, conversar com o gerente, você faz.